Deixa eu te mostrar esse lindo sobrado rapidamente, menos de um minuto. Se você gostar desse imóvel, gostar do vídeo, eu tenho vídeo completo aqui no canal, segue aí para ver mais. Estamos no condomínio Enseada Lagos, Xangri-Lá, -La, litoral norte do Rio Grande do Sul. Esse sobrado tem 300 metros quadrados, composto de 5 suítes, mobiliário decorado como vocês estão vendo aí. Completíssimo, fica do jeito que está, sai pertences pessoais. Piscina de concreto e um dos grandes diferenciais beira lago. Essa piscina linda, essa área de lazer incrível na beira do lago. Esse condomínio é um condomínio de altíssimo padrão, um dos melhores condomínios aqui do Litoral. Então, se você gostou desse imóvel, segue a gente aí para ver mais. Tem maiores detalhes no outro vídeo. Fique com Deus, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até um próximo vídeo.